Malta, estou aqui a gravar mais um vídeo hoje aqui de Roblox Mad City e o que é que estamos hoje aqui a fazer a nova atualização de Mad City E a atualização é de Game Mods. Então bora lá para o vídeo de hoje que vai ser muito legal. Fiz então bora lá. Uh, eu ainda não sei com onde é que há as novas atualizações. É a primeira vez que atualizou ontem, acho eu, porque eu não cheguei a ver esta atualização uh, anteontem ou assim, então bora lá ver, aliás, ontem deve ser ontem à noite que foi esta atualização, tá? Bora lá ver, então, onde é que está? Olha, o banco vai ser assaltado porque já está no verde, no verde, quando não mostro lá o verde é quando já entrou lá criminosos, por isso é melhor... Uh... Vamos para lá. Bora. Ainda não sei onde é que os game mods e essas que eu vou ver depois no telefone mas agora bora lá aqui ao banco e pedir um crime que já está a ver. Bora vou saltar. Vá bora malta bora. Não estou habituado a mexer neste teclado. Tá? Eu estou no, no outro teclado, não é o gaming, tá? O gaming que já se estragou era muito velho. Vamos, vamos, vamos. vamos por aqui, malta. Onde é que estão? Aquilo deixou-me entrar. Quer dizer que os criminosos estão por aqui. Por aqui. Nada, nada. Mas vamos lá ver, se calhar fechou-se Não, não lá ninguém Malta, bora lá aqui Bora, mas já volto, tá? Já volto Malta, bora lá por este andar, se está aqui alguém Tenho meu microfone E malta, bora lá Bora Vamos agora voar, não é? E malta, o que é que acontece? Uh, nós agora, vamos... A tentar impedir um crime, mas... É, eu ia daqui para lá. Isso, agora é que estavam ali os criminosos que eu cheguei a vê-los. Ah, para lá, malta. É mais, é mais lentir assim a voar, mas... O que é que eu posso dizer? Bora. Malta, bora lá. Estamos quase lá a chegar. É só cairmos agora. Bora lá. Malta, bora lá. Olhem tantos criminosos. Olhem. Eu ainda não descobri onde é que é a sede deles para terem super poderes, os vilões. Mas bora, bora, bora, bora, bora, bora. Onde é que está? Aqui. Mas que... Eu vou entrar para deixar mais pessoas. Ainda dá para entrar bora Não há tempo Vamos lá ver lá dentro, malta Não, malta, não, tá, eles já fugiram, eram aqueles Não, malta, deixei-lhes de fugir Ai, bolas Malta, aproveitamos e vamos aqui ver É aqui, malta Paguei okay. e agora eu paguei muito dinheiro, tinha 100 mil. O que aconteceu? Ah, isto aqui okay, já sei. Bora lá, pé. Bora, rápido, rápido, rápido. Malta, é. Não gosto assim tanto deste mod. Bora lá para o próximo. Vamos a este mod. Bora, rápido, rápido, rápido. Por enquanto devemos estar neste modo obrigatoriamente. É, malta. Eu já percebi. Bora. Vamos aqui, tá? Daqui nela vou utilizar a grenade. Bora, rápido, rápido. Eu quero. Eu quero ir para. Malta, eu estou dizendo a me proteger. Eu quero sair. Tiaste. Malta, vou ter que sair do jogo. por aqui, tá? Vou aproximar mais um pouco do mi... microfone. Tá bom, Malta. Eu acho que tá bom, Malta. Bora. Ai, tá muito grande Pronto, já tá bom. Já... já tá bom, tá bom, tá bom. Está perfeito! Bora, bora, bora lá. Bora lá, Malta. Vemos aqui nos game mods. Bora. Ah, bora lá então. Malta, eu não vejo assim tão bem. Eu vejo um bocadinho mais. Ah, eu acho que agora vou ser polícia. <risos> Eu sou de Kiki para malta. Vem, vá, vem. Malta, eu acho que sou a polícia. Sou a polícia, já tá ali. Então malta Malta sério Estou a chamar pelos criminosos saírem Vem! Malta, sério! Eles não, não querem sair, eles não, não saem! quinhentos mil Ai! Olhem aquele criminoso. Pronto, malta, já vimos que este modo não tem assim nada de interessante. Malta, sério, eu voltei aqui. Vamos lá para, o, para este mod aqui. Malta, já paguei agora todos os mods, malta. O que é que agora? Agora já não preciso pagar mais nenhum mod. Então bora lá ver o último mod que deixei para o último. Mas era o primeiro. Bora lá ver. Por favor que seja herói. Estou a exigir muito do computador, Ele já está a ficar quente, malta. Ai. Malta, eu sou aqui hoje na minha nova secretária, tá? Vamos lá aqui. Vamos aqui ao M. Vamos aqui... Malta, nada sério, malta. Bora lá, aplicar. No... Malta, enquanto isso, vou já ganhar um pouco de dinheiro. Olha, o banco vai ser assaltado. Malta. Agora lá, malta. Agora, malta, é mesmo ali. Estão ver ver ver ver Temos quase aqui a chegar, tá? A hero ganha-se pouco dinheiro aqui só se ganha os 500 que as moedas não dá para abrir as malas, mas ok Só se pode Malta só se pode ganhar este dinheiro aqui estão a ver Malta Para lá não há mais nada para não Não Não Não Não Não Não Não E não Não há mais dinheiro malta Para lá Parece que o outro modo não está a dar malta Então é isto o vídeo de hoje. Espero que todos tenham muito gostado do vídeo. Se gostaram não se esqueçam de deixar o vosso lindo like. Se não gostaram, por favor deixem também. Um grande abraço. Tchau malta. Fui.